Vamos agora de Liverpool e Real, tá? Alisson ou Courtois? Courtois pegou muito, mas pegou muito, muito, muito, muito esse ano. Courtois realmente fez a diferença, meu. Courtois. Alexander Arnold ou Carvajal? Alexander Arnold, eu sou fã desse menino. Apesar dele não ter jogado muita Copa, mas eu sou fã dele. É. Conateu ou Militão? Militão, sou seu fã. Seu fã. E eu sei que você vai ser um grande lateral futuramente, você vai ser adaptada na lateral. Fico com você, Militão. Van Dyke ou Rudiger? Van Dijk. Robertson ou Mendy? Eu vou contra todo mundo, Robson. Fabinho ou Camavinga? Cara, eu gosto muito do Fabinho e acho até que ele tinha que ter jogado, viu, Fabinho. Henderson ou Modric? É o Henderson, sem sombra de dúvida. Thiago, Thiago Alcântara ou tony Kroos? Tony Cruz já teve a fase dele, que ele ficou seis vezes sem errar o um passe, que o Real Madrid foi campeão. Thiago vem numa crescência. Fico com você, Thiago. Thiago joga demais. Salah ou Valverde? Salah, mais experiente. Gakpo ou Vinícius Júnior? Ah, Vinícius Júnior, sem sombra de <risos> dúvida. Também está para ser um dos melhores jogadores do mundo. Darwin Nunes ou Benzema? Melhor jogador, melhor jogador do mundo? Benzema, não tem como discutir.